Eu sou Daniela Maia, tenho uma formação em coach, empresária, e o que eu vivi aqui hoje, dois dias e meio, foi algo assim extraordinário, fez toda, tá fazendo toda a diferença na minha vida, eu saí daqui com muitos insights positivos, muitos insights que, anos de busca, de autoconhecimento, eu vi aqui em dois dias e meio. Recomendo. De coração esse curso. Esse curso é um presente para quem puder se permitir a vivê-lo. Professor Wallace, é um presente para a humanidade. Eu estou um pouco suspeita, porque eu já tenho esse contato. E... Mas aqui, presencialmente, com essa vibração, é algo que precisa ser vivido. E os conhecimentos científicos, unidos ciência e espiritualidade, a nível de conhecimento, de bagagem, é riquíssimo para o tempo que se passa aqui. Então, gratidão, minha profunda gratidão, professor Wallace, e desejo que todos que puderem possam estar aqui com ele em algum momento da vida de vocês.